Estamos no litoral do Paraná, precisamente no camping Beira Mar, em Pontal do Paraná. Estamos aguardando a, o término da confecção da construção do nosso Camper, que está sendo produzido pela Turis Camper em Curitiba. E estamos passando esses dias por aqui. Hoje, dia 23 de julho de 2021, tem um movimento um pouquinho acentuado de motorhomes, em virtude de um encontro que está sendo realizado. E nós, como estamos com o vôo né? De 93 anos, não estamos participando dos eventos. Mas ficamos recolhidos mais no motorhome. Mas está bem bacana ali a, a mobilização e a movimentação do pessoal. Aí o pessoal está na hora de fazer a, a refeição. E agora vamos dar uma passada por cima do do camping, mostrando os motorhomes, as casinhas que estão aí no, no encontro. Esse é o momento mais importante para nós. Se inscrevam no canal, deixem seu joinha e assistam nossos mais de 200 vídeos de viagens pelo Brasil e América do Sul.